Alô, alô alô então gente, uma live rápida para conseguir o celular da iceberg Eu não vou desistir eu não vou desistir porque é isso gente Salve gato Cheque 159 boa tarde para você meu príncipe Como é que você tá? Como é que foi seu dia Cadê o banho de papo, gente? Meu Deus Era pra aparecer aqui Ai, que raiva Seu comentário tá na live, gostou? Agora vê se não manda cu aí Na live aí pra aparecer aí na tela Misericórdia É, a gente não fez o selo da árvore, né? Eu quero fazer o selo da árvore. Ainda para corpo. Tem, um, tem árvore aqui? Não, não tem. O selo do carro, gente. Eita. O selo do carro é mesmo. Dirigindo meu. Tchá, tchá. Dirigindo meu. Tchá, tchá. Eu vou pra casa dirigindo o meu carro. Tá lindo, esse bate-papo não funciona, velho. Dirigindo o meu carro. eu vou pra casa Hoje vai estre... Hoje daqui a mais tarde vai estrear A nova música de Camila Cabelo Eu vou estar tá lá na live vocês não percam Que hoje o bagulho vai ficar louco qual é o solo do carro... O, seu, o, o seu selo do carro, carro, carro, carro, carro qual é, gente? Né? Da Eric. sapo cururu na beira do rio Quando o sapo canta mania é porque tem frio A mulher do sapo Você sabia que o espírito deu um, um tiro na sua própria mão sem querer E ele ficou com a sécula não sei como se... sequela Não sei como descreve se Eu também não sei também Creeper Under the floor Ah When I feel the freak out With your fingers shake it out Oh oh oh oh Left off your head The ghosts don't wanna dance, and they want to watch your ego. We we'll just been departing Oh, oh, oh, oh, left up your head. The ghosts don't wanna dance. The ghosts don't wanna dance. The ghosts don't wanna dance. The ghosts don't wanna dance. sabia que o eu sabiá eu Acho que não vai entrar ninguém não, então eu vou encerrar, eu vou fingir demência. For Guilherme, que nome legal, legal. Mentira, Mentira, né Guilherme que Nome feio, feio. esse que nome é tá pra zoeira, bem. Guilherme Pelo amor de Deus Mentindo na cara dura Boa, Boa tarde. tarde É, eu acho que isso aqui Gente, o gato-cheque gato é meio assim... Não sei, gato, você... Eu morro com, com gato-cheques Não, peraí, eu não vou acabar agora não, vou esperar um pouco Gente, eu sou tão flopado, ninguém entra Todo mundo dormindo ainda já Gostou das minhas transições? Ninguém faz nada pra mim, né? Fazer o quê? Eu vou, ter que... Eu vou tentar fazer... Wind Club Pingui Somebody to love Não tem roupa da árvore, Derek? Oi, oh, Luiz, um dos três. Oi, oh, meu amigo, você tem roupa da árvore? É. Só tem isso. Não tem roupa, Não tem roupa da, da árvore, Derick. A de fundo é aqui. Do nada você digita você... e apaga a mensagem Não o que. Tudo bem, Tá. Não vai lá, tá. tu mata, Não vai lá, tu tá. tumba lava ba, batumba tum ba, tum ba, tá. <risos> tumba ta ba, tumba lava tumba <risos> boa, boa tarde gente ai desse provo desse centro é eu vou aqui Oi, Deus Eu disse que te amava, mas eu menti. Estou dirigindo meu carro. Estou em live. Meu Deus, é muito... Perdoe o que sou. Seloviu, bora lá, gabi cizai. Ah, diminuiu o, o delay, delay não, da live, olha que é legal, legal gatos. Né? Como eu faço para ser desbanido? Aqui uh, João, eu disse que te amava, mas eu menti <risos> ao vivo com João, galerinha. <risos> Oi, novo CPBR. Oi, Gato Oi, Oi, RPG Gamers, salve pra você. Oi Luiz. Oi RPGamers. Como faz pra ser desbanido? Eu também não sei. Tem que entrar no servidor de suporte. E aparecer tá Aparecer... vivo. a gente Um dia não, o Kaio apareceu parecia... aqui também, né? Ah, que isso, tá repreendido. Vamos derrubar Ai, minha costa Ai, não vai ficar assim Não vai ter, não vai ter essa vida, não Vamos derrubar o Eu disse que tinha mas Ela tá alvos. Que que é isso, gente? Laurona. <risos> <risos> Vamos derrubar o Enfibeg. Ah, ah peraí. Eu disse que te amo mas eu não tinha. Gente, gente, ai, você tá. Oh, chupi, manda Meu Meu Deus, gente. <risos> <risos> pegadinha, é pegadinha. Oi, Bolo Fofo. Oi, Miau, Miau. E o tempo parda. Quem não foi, foi nada do meu amor é mesmo, te, te deixa, deixar, né, te, te te deixa bugado. bugado. Sou, Sou um cara carente. <risos> Vamos, gente, chama todo o... mundo aí. Pedrico. É sabe quando sai o novo Eu sei. alguém mais velho? Gente, alguém consiga nossa, não tem ninguém no iceberg Seu cara, não sou vagabundo, não sou delinquente Sou um cara carente Não dormi na praça Pensando nela Esqueci o resto, meu Deus O que faço agora? Não sei o resto não, Então não me deixe Pensando nela, oi, miau miau. Botei, Botei meu PC para carregar, cara Como assim é? Eu sou notebook, notebook cara. cara, não seu PC. O selo da árvore? Cadê a árvore? Pai do que é? Tá na hora do sorteio, sorteio! Tá na hora do sorteio no chat. Não sei também mas eu não sei, querido, não sei que eu não sei, gente Vá o Winner vale meu Deus Daqui que vai Não foi, gente, não foi. Parabéns. Ai, meu ouvido tá coçando. Começou um canal do YouTube, pelo fofo. Eu vi. Eu, eu vejo tudo, eu vejo tudo. Eu vejo, vejo tudo. Tudo. Eu no médico, gente. Se vocês queriam saber. Pô, gente, ninguém vai vir aqui, ó. Gente, me fala que seu deleito tá muito grande, Texto é tudo Aqui, gente, aqui, aqui, aqui, aqui, aqui, nossa, entrou, entrou, desculpa. Mais. Vou qual foi o de vocês, na live? Kkkk, essa linda aqui, hein? Ela, ri, ela tá rindo de mim, gente. A Lúcia na linha só porque ela pediu. Como é que visita? Ah, tá, tá. Boa tarde. Ninguém Quem mais, mais falou nada no chat, cidade, meu né? Deus. Eu tô com medo. Seguro, eu gostei Sim. muito. Parabéns. Olha. Olha. Meu Deus, velho, tá, tá muito legal. Faltou um banheiro tô aí, aí, né, minha senhora? Boa tarde. louco? Oh, eu gostei demais Aprovado Eu já vou jogar meu iglu Seu cara Eu acho que eu vou jogar uma coisa Já que ninguém, né Deixa eu jogar meu iglu aqui Esse aqui é do São Patrício, né? Que é todo verde. Oh, eu tenho sofá de banana, adoro sentar na banana. Tem uma luminária de banana, que todo mundo tem uma luminária de banana. A eu não tinha, não sei por que não tinha. Alô? Boa tarde, gente. Não, isso aqui é muito feio, não sei. Olha a piscina. Tô louco. A piscina Sim, no gramado é. aqui, Messi Mas chora no banho, querendo ter essa, essa piscina é. no gramado. Essa cadeira. Essa, essa cadeira. Dele. <risos> essa cadeira aqui de praia também. Muito legal, velho. Vou botar uma palmeira aqui, né? não tem mundial colocação é. luminária aqui A Bajuna é outra luminária É, gente Agora o que mais combinou é o sofá com banana, velho Ou oh, não, era pra colocar... Meu Deus, cadê, cadê a banana? Ai, ah, ah, gente Ai, já bugou, gente, meu Deus do céu Bugou. Ó, oh, gente, sofá de banana, velho. Vou abrir meu igro aqui para todos. Cadê? O oh, a de banana sumiu, velho. O Pino Brasil me roubou. Cadê minha lombinata de banana? Falta meu sofá de banana. Senta aqui. Senta aí, gente, na banana. Ai, meu Deus, o que eu tô fazendo da minha vida? Ai, eu vou sair dando de pulso. Você pra que eu comprei tanto? Oi, Luiz, eu sou o Pinguim. Eu sou o Pinguim, Luiz, 1, 2, 3. Que específico, Olivia. oi Lívia Oi, Patrícia Ai, gente, eu tô muito curto com esse carro O gato já saiu mesmo, velho, velho. Gato cheque cheque não dá mais, mais fazer moderador não, poder não. Poder Por isso eu coloquei a Muni-chan Vai é. substituir é. eu, eu e o Gato Cheque. A subaca Bato tá coçando. Vou colocar um escala é destino para sonorar me como o antigo esconder Tu boca louca mesmo. Vou ver uma tumida provocar-se dentro de mim. Fogo quando vieres em frente a, a mim, me terra me roda do cor coração. Eu te recalo em mim. O teu talento, só ao amor. Para morar comigo, ter atentos e dar Às vezes, passo em pulsão, me dá Diz e me existerão, tu e eu Fiquei abrindo espaços de cor Dibuja-te o mundo interior Diferente a todo o que vi Nada me provoca-se de um sol, quando a mim. Min... Terra, minha, do coração, meu Deus é legal, te para o um coração do meu nega a mim, presta-lhe ao amor. Oh, Amar comigo derrame, oh, rouba tu coração, presta-lhe o ao amor. Fala comigo levanto Me fará no espaço Então sou viva Não desistiremos Só Eba Eba, Eba. Mas japonês É isso Canta, Canta bem pra caramba, eu acho que a só tem uns 10, 10. espectadores São tem. Tem. Novo... The voice tem gente Ai, meu Deus, faz ideia do T-Voice, velho Super Max... Quem é o Super Max? Por que ficou é parado aqui? É. Eu eu tô com suspeito... É porque não tem praticamente nada de para esse game. Eu não, eu não sei, sei quem é o seu Mark, eu, eu sou cego. cego. Vou visitar o grupo um do, do japonês Vou liberar o reinimista Ah, eu, eu o palco, eu acabei de retirar porque não tinha tinha Mas Mas eu não tinha gostado Mas eu gosto do palco, palco. Tem um boa nostalgia. nostalgia Joga muito perto, é, imagina imagine. Vai travar todo Posso, Posso ligar, ligar para você? No... Eu nem tô usando o Discord, Discord agora. Como assim, velho? É. Assim, assim, boa tarde. tarde. Vamos aprovar aí, esse inseguro. O like, não, não tá aparecendo, me. né, gente? Eu aqui, aqui, gente. Eu que sou cego. É. Como, Como é que eu vou, me jogar, me jogar, vou jogar Minecraft, quatrocentos uh! e likes! Chocado! O cara não sai do grupo pinguim. Chocado! Meu irmão, eu tô, irmão, tô na, na Floresta Amazônica, Amazônica. mano. O meu irmão, eu tô, tô, tô na Floresta Amazônica. Amazônica. Vou, vou aprovar, vou aprovar, aprovado. Apro Apro Apro ah, ah, eu tenho medo de reprovar é alguém que tem um no Twitter. Eu não sei se eu entrei num dance-clube, dance dance club. mas a demora toda, era ela no dojo Ah, ah, ah, ah, ah, ah. Eu não consigo desganizar A ah, break down when you you inside. Inside. Like you inside. Inside. I'm satisfied Check it out by the outside I'm still going to go My heart finally died That's a e não we should be o dojo do bugado can't be wrong, you need me, não Oh Oh, oh, oh It never feels that good again. Oh, oh, oh, oh My heart comes strong so call me, call me, call me This move it up. Oh, oh, oh, please move it on Oh, oh, oh. yeah I'll wait to start a me name remember me I just hit this little no more, more. To you have to the side of the moment that I try but you in the day stay in the day oh never be the more never be the again Uh, uh, no no Obrigado. Obrigado, ok, ok. okay. okay. okay. Tá. Oh, me. A peste, o oh, ótimo. Tá é <risos> <risos> aí. que eu tem gato tem gato assim, de neve, pelo, pelo amor de Deus. Deus. Ah, essa ah, casa tá de raiva, raiva eu esqueci. Ok, tudo bem? Bem? Tudo, tudo bem, tudo bem, boa, boa tarde, tarde. Alô? Ah, só, só tem, tem fogo! Ah, vai vir esse mesmo! só tem fogo, meu, meu Deus, eu tenho um fogo no Eu ganhei! Simples tipo assim, velho! Gente, tipo, foi hum. muito fácil! Vou fugir, fugir, eu vou fugir, fugir não cara eu não quero é ver a porque eu sei que eu vou perder. Não na minha live. Canta, mamacita. Canta, mamacita. Mano, o cara, o cara tá cantando aqui, velho Mano, como, como assim? assim? Que? É, gente, tem pouca gente, tem pouca gente hein <risos> Tem muito, muito pouca, pouca gente, gente. Hum? Hum. Porque não, não fez o que? Eu tô, Eu tô até gostando quando o japonês aí, ele vai ter lá, gente. Oi, oi, oi, oi, Ivo, oi, Ivo é Só aí, e aí, e aí, e e Todo mundo tem, tem canal no Youtube Pingo Lucas, eu gostei que... Fica... que... que... que... vídeo, vídeo hoje Muito bom, bom, bom Boa tarde pra você, Pingo Lucas Antônio, Antônio, Antônio Igor Soares do Santos O louco Colocou o nome inteiro Oi Igor Igor Darlene Darlene Oi, não vou Tudo bem com vocês? Minha, minha voz está duplicada gente eu sempre nem disse meu Deus gente foi minha nada. só o anjo o que que aqui que não o anjo que caiu no céu, céu né minha voz minha voz tá duplicada tá Boa linha! Usa o código do Power dele, velho! Fala da aplicação de, de voz. voz. Obrigado Eu por avisar, não. meu anjo! Que não, não teve vídeo, vídeo do código da camisa, camisa do mundo, cadê? Mas tem meu anjo! A vocês que, que não assistem! Assiste. E vocês Você que, que deixa deixam flopar, flopar entendeu? Boa, Boa tarde! tarde. É o, é o John Blazer. Blazer. O, o John Blazer, um salve pra você, meu anjo. Para, Para de eu fazer isso. Vai achar shopping. o pique. <risos> eu eu não, não, quero, não quero, eu sei que eu vou perder, eu, eu tô com medo. Antes, Antes de, de acabar, eu vou fazer com, com você. Tá, tá vendo aquela eu... lua? Como está... Insta... Meu Deus. Como está no celular? Estala. Estala. Ah, é. É. Assim, Afim, amigo, amiga, eu já fiz isso. Eu só preciso procurar. procurar né? Né? Eu, eu também, tá né? Tá, tá bom, meu anjo, bora. Né? Agora, agora sim, se você tá lá, meu anjo, o bagulho, bagulho vai ficar louco pro outro teu, outro teu lado. lado. Seu, seu marcado tá, tá parado, seu seu marido marido. tá parado, seu seu na vida. Marido. Tá vendo aquela lua que, que brilha no céu, se você, você te pedir eu vou soltar a sua tá, tá vendo bem, o brilho do céu, mas que Sim, não se compareceu Eu Sim, sou uma dona nessa marca da frente do meu lugar Que coisa não. louca, eu já sabia Enquanto, Enquanto eu, eu cagava, cagava algo me dizia sai da frente de Simone Você vai encontrar alguém que vai voltar Tá vendo aquela lua que lá no céu? Se você pedir eu te trago, eu te trago pra te dar aquela é faixa feita ali, já era. Não, não. Vou. Vai, meu, joga primeiro. Se você demorar eu vou fechar a tela. tela. Ele, ele tá, tá demorando, gente. gente. Demorou, demorou, demorou tanto e ainda perdi. Que, que vergonha, hein? Que vergonha. Então, ele deu uma... Uma xerecada na cara. Meu anjo, eu tô, tô vendo, vendo que você tá... Dá. Vai, agora é. joga. Pode jogar é. agora, né? Eu acho, acho que ele tá tatuando, telando gente, eu acho, acho que, que ele tá telando. Ou ele tá bugado ou ele tá tatuando. Macha preta, preta, uau. Por que não, não teve... Ah, ah eu já li isso mesmo. gente. É eu tanto que foi, como foi e Davi, e Davi Games. Como assim? Ah, a voz dupla ainda, meu Deus! Ah, eu sei porque tava a voz duplicada. Porque tava o áudio do computador e do. Pronto, agora eu. Ah, não acredito, gente. Passa live toda assim. Ok, ok, né? Ok, tudo bem. Mano, eu tô caindo toda hora no dojo. Não quero entrar mais no dojo. Não quero mais. A voz do velho. eu vou chorar. Ai, que ódio. Dá pra fazer selo Eu já tentei Tá todo mundo dormindo Autismo Boa tarde Quando que vai ter evento? Também não sei Eu espero que seja nesse final desse mês Ou nesse começo do mês só tá ligado só para mim alô alô Caiu, de novo Galera, tá meio estranho. Valeu, não aguento mais entrar. e aí, velho. Saiu o novo código do Roblox. Ah, nem deu tempo, pô, É, gente, tá bugado mesmo. Não, querido, eu queria jogar dois segundos atrás, hein? caindo tanto, tô caindo mais do que o anjo caído Da viseira, salve da viseira Só eu que tô caindo, gente tá até triste Salve, João, japonês. Salve pro João, tô caindo, tô triste. Tá caindo toda hora, não estou suportando mais. Ah, vocês também estão caindo? Por que esse bob aqui não cai, hein? Oi Pedrinho, Oi Pedro. Não aguento mais, gente. Cadê o selo da árvore, velho? Cadê tanto o selo da árvore? É em atividades. Quebra é a lua que veio no céu Se você te pedir eu vou buscar só pra te dar Tá vendo o beijo dela, nem se compara o seu Mostrar o tempo que perdeu Que coisa louca, eu já sabia Enquanto eu me arrumava, algo me dizia Você vai encontrar alguém que vai mudar Tá. tá vendo aquela lua? Que bela! Aqui a árvore, gente. Meu Deus, gente. será que eu tenho? Todo mundo veste a árvore aí, por favor. Todo mundo de árvore, por favor, gente. Sabia que eu tinha, jabiraca não tinha. Jabiraca. Todo mundo de árvore por selo. Eu não comprei árvore no Jabiraka. Oi, peste Um salve, Davi Nossa, tem quantos Davi aqui, hein Ainda não, meu anjo, ainda vai aparecer Que eu já tenho o selo da árvore Onde tá a árvore, também não sei Não tem a árvore como é que a pessoa não tem árvore, gente? Como assim? Estava no primeiro catálogo. Só cego O que que o João tá falando? Um salve, eu já mandei. Meu Deus, o cara que eu. Já que eu olho os selos, tão assim, velho? Cadê o soldado? Game Day, o que, que é Game Eu não tô vendo o celular da árvore aqui, gente. O Snow CP tá cheio de várias contas, né? Aqui ó, faça 10 dez... vestidos de árvore, 10 ou mais. assim velho boa tarde como assim só jogo jogar mais um mês fé ou eu tô no seu grupo? sou o genilson o bruno ff o bruno free fire bora jogar free fire cadê o japonês ninguém vai se investir Pera deixa de ver aqui que tá lá porque tá misturado Tá em atividade Não é atividade não, o quê? Gente, eu vou sair da árvore, cadê? Tá vendo aquela lua? Ah, eu já tenho o selo da árvore A Jabila aqui não tem Aqui, tá todo, que, todo mundo que tá na live Tá aqui, né? O o Pedro 3 O Davi Davi com 2 e 12 o japonês Eu já tenho o selo da árvore, não quero mais não eu já abri que precisava. Eita, só os machos. Sim. Perdão. <risos> eu disse que errado. Tem um jogo chamado Clube MD pra Nintendo e eu lançar em 2010. Falando o servidor foi desligado em 2017. Meu Deus, eu nem sabia. Onde consigo a fantasia de árvore? Não se consegue mais a fantasia. Não, Davi, não vi. Vou ver. Vou ver. O que, que você não entendeu, meu amigo? Você entender, tá tudo certo. Porque nem eu entendi. Um salve, meu namorado Clarão. Que é o seu doente. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Ai, gente, eu queria tanto seu. O meu nome do meu canal é New Ivo Epic. Meu nome é Davi. Nem li Davi. Meu nome é Davi. Manda salve, tá? Um salve para Davi de novo. E agora, gente? O que a gente faz? Bora uma corrida de treino, ó. Boa tarde, bom dia. Queria. Olha quem vai cair, você mesmo Eu caí também Pedro me puxou, Pedro caiu de novo Meu Deus Quando chegarem Nas casas do Senhor, teu Deus Retira a sandália dos teus pés Purifica o teu coração O lugar tanto és Os teus olhos estão Estão por vir Um do Senhor Quem é em ti? Não se também com esse mundo, não Diante de Deus Ninguém se esconde, não Pecha essa aí não valeu essa, essa daqui não valeu, não é, Retira, tá? Ela não valeu, obrigado Por que não valeu? Porque eu, minha escola tá doendo, entendeu, gente? E eu fico com Vai. Não se contamine com esse mundo não Diante de Deus ninguém se esconde não Santo todo o tempo, fora ele é todo o tempo vigiando sempre, sempre bem atento Há uma nuvem de ter mulher que te cercam Toda precozinha vem à tona e te conserta Um grande dia ninguém pode escapar o pecado encomberto ele vai mostrar. A dor de Cristo é alvo como a neve. E hoje eu ganho. Essa aqui valeu. Bora xizu no rojo No grande dia Ele vai mostrar A noite de Cristo é algo como a neve Se fosse hoje o grande dia Como estão as suas vestes Sol entra no céu quem é que for fiel Santificação Pra morar lá em Sião Só entra no céu Quem é que for fiel vigi... Como eu ganhei fico mais? Eu cheguei em primeiro o jogo tá roubado Ai meu Deus Ainda Não... <risos> <Eu devia> é mesmo <risos> Bora se virou no dono vai, senão vai estar tá me enjoando toda hora bora logo que eu já vou terminar oi Pedro, oi japonês que igro legal negro eu tenho vamos meu filho olha é o Kirito aqui, cadê a Suna? Ah, oh, o Ivo foi, hein? Davi chama, mas nem vem. Muito bom. Chocado. Ó, oh, não vale olhar, hein, Ivo? Não vale olhar. Vai, coloca você primeiro. Porque o delay da live só tá 4, 10 segundos agora. Ah, oh, o peste... Colocar água de novo, só porque eu sou usado O estar tá olhando, né, gente? Mano, não tem uma água mais de novo? Meu Deus, velho Cara, eu não tô nem pensando nessa partida, mas... Ah, eu só tenho carta baixa, chega de desânima Será que dá para comprar a carta? vou tentar. Bugou. Meu Deus, velho. Gente, bugou só para mim. Ebraim manda um salve para o meu amigo Com um chifre grande Altaria Um salve para ele Bugou Vou sair antes que eu calha A ah, gente, eu caí de novo Pelo amor de Deus, velho Eu vou encerrar por aqui porque não vai dar não Eu aguento mais não É isso gente, espero que tenha gostado Foi péssimo seu live O microfone deu picado eu diminuí o delay da live. Eu vou fazer uns bagulho mais bonito. A live caiu. Oh, o Cloping Brasil caiu. A com o custódio colocou ruim. Um beijo. Beijo pra vocês. Eu caí também. Todo mundo caiu, então. É isso aí, Vou esperar a, a próxima live vem aí. Vou esperar ganhar um microfone, porque não tá dando certo, não. Só dor de cabeça. A gente já fez a